Sabia que você tem que ouvir o Gabi Tennyson toda hora aqui no YouTube Porque eu não tenho Spotify Link aqui em nada Em hey é Sempre haverá Alien com suas características E eles protegem suas famílias Honrando o um menino que os vilões destrói Possui o um Mimitrix, está na hora do herói Temos que nos unir pra esquecer das vozes Encarnadores, eu sou chama, eu, então me chama, eu. Essas pessoas são mais que uma vida. Você não ganha, eu tenho fã. Sempre honrando a minha espécie de pironita. Sempre lutando para ganhar, eu caí, mas posso me levando. Salvando o universo até o infinito. Pra proteger meu onde joguei no meu amigo Sou um alien que te queima no estante Essa alma é poderosa, pode ficar longe Eu sempre to queimando até os dias de hoje Por isso eles me chamam de Diante. O poder do fogo sobre o meu controle Por isso eles me chamam de Diante. Eu estou longe, vocês estão aonde? Por isso eles me chamam de Radiante O meu nome é eu vou te vencer Sim, sem dar Qualquer coisa que fazer Eu vou fazer muito pior De baterata que eu consiga Vou proteger meu ruim Vão me conhecer por salvar várias vidas Se quiser ficar aqui as regras devem ser cumpridas E se me ameaçarem vão pagar com as próprias vidas Você não lida com tudo isso Quem tem que vencer é todo mundo aqui Sou eu Se ressuscita forma uma noite pra te vencer basta só um morre, morreu oh. E ando fora as moléculas de nós Criei tudo isso pra perceber que eu tô ganhando de nós Esse é o poder de discutir, e de uma camulha Fica se juntou e se formou Hey, é pra ver alienígenas Com suas características E eles protegem suas famílias Honrando o menino Que Minus os vilões de destrói Poço e o Omnitrix está na hora do, do herói, temos que nos unir Pra esquecer das duas Encarnadores Ataca, vamos se transformar E não vamos perder Pompeiúd Sem deixar é Eu vou você detrás trás oh, meu Você se é meu próprio gás. Pra que a vontade de todos seja pedida Ali, alienígenas. Uh -huh. O yeah, Dá-me uh o -huh. uh -huh. uh -huh. Vamos uh, uh, uh. oh, mais respeitar quem traz a paz, Eu já não aguento mais Você não sabe se controlar A guerra difícil sempre gera sacrifício É por isso que eu me tornei O mais difícil Quanto mais bravo, mais garra Firme nessa terra, ninguém aqui faz nada Então vamos lutar Para ensiná-los A não se controlar quando vê um vilão Eu vou parar E pra poder aliviar Eu vou comer um churrasco eu não mato ninguém, mas se eu matar não me arrependo É o Galwood, então eu mato vencendo ah! acredita que o dia todo vai acabar e que o mundo vai ter uma explosão É pelo bem de todos Todos os bens nesse mundo terão fim trânsito com isso, só tenho uma conclusão É pelo bem de todos Todo mundo vai embora e tudo que já existiu e nunca mais vai existir É pelo bem de Quando todos Quando você chega em perigo, eu vou Jesus, seja um ira É pelo bem de todos em Bellwood Se pra ver alienígenas Com suas características E eles protegem sua, sua famílias oh, mas... O do menino que usa e o destrói Possui um militre está na hora do herói Temos que nos unir pra esquecer das dores Encanadores Cada e que... é, oh, não vamos perder O oh, Bellwood sem deixar lá no ar da se assim eles vão ver. Por é Encontrar você detrás. Corpé é onde? Você se pra um lugar. Pra que a vontade diga que você não o dia. Ali, em ginas.